Quando você é muito bom no expert. negócio. Não, expert não. Perito. A gente, a gente é. é perito no negócio. A gente não jogou ainda, não sabe a falando gente... isso. Não, como assim? É Harry Potter, a gente cresceu com Harry. Eita bombada, pesada que a novinha deu. Tá achando que é bruxinha. Eita <risos> uma boba que tá deslizando, caçando minha Hermione var... É, eu acho que eu sei bastante coisa, os mas vai Weasley, que eu não sei. Os esses. Is... Eu conheço gente da nossa idade que nunca viu Harry Potter. Da a olhando essa molecada tipo, menor de 16 por aí, quase ninguém viu Harry Potter. Eles são muito infelizes, né? <risos> vamos lá, vamos jogar o Gênio é. Quiz. Harry Potter, porque a gente, né, aqui é perito. Tá com muita expectativa. Bora, galera, Gênio Quiz, Harry Potter começar. Qual é o nome da escola que o Harry estuda? Oh, ah, calma aí, tem uns nomes parecidos aqui: Hogwarts. Não, é esse aqui: Hogwarts. É, ela. Uh. É, tá fácil. Voldemort. Não. É porque é dos comensais da morte. Então, morte. Ah. ah! Mas eles defendem o Voldemort. Não. É. Ei, hum, mas posso... o nome é Morte. Só conta e risco. Posso perguntar? Não, ah, nem tem que tá por <risos> cima de mim não. Eu vou na morte, tu então vai com. Tu vai. Ah. Falei? Eu Mentira. Começar. Aguardo. Valdemort. Valdemort. Ah, ah, o quê? O quê? A gente não conhece Harry Potter. Você é burro, cara? Que loucura. Vamos lá, não é possível. Hogwarts. Meshman. Ah, é a magia, pô. Não. O Espelier, quê? Guilherme, você tá viajando. Como assim? O que que Nossa, tá acontecendo? Não, calma isso aí. Isso vai ser muito difícil. Só sobrou essa? É. Eu não sei por que, que é, mas é, então Ué, eu não tão fã assim. A gente, nossa, quem é Desculpe aos é fãs assim. do Harry Potter, nós somos inúteis. Qual é a, Lilian. Lilian. Potter, né? Qual é o nome da mãe do Harry Potter? Lilian Potter. Como são chamados os que não possuem magia? Troxas. Clique na ordem nossa. certa. Nossa, isso é difícil, eu sei que é Pedro, Pedro filosofal filosofal, primeiro. câmara secreta. É, o terceiro é o da Prisioneiro de Azkaban, o quarto é o Cálice de Fogo? de Fogo, é, Quinto Ordem da Fênix, é. Enigma da Morte, parte 1. Um. Nossa! Ah! <risos> Hagrid. Hagrid. Quantas Orcrux Lord Vademort criou? Oito. Puta, não é, oito? É, porra. <risos> porra! Ah! Hagrid. Ei. Agora eu já não sei mais, eu sabia oito, que era nove, oito. Oito, c... nove? Quantas tem? E aí, sete? Ah! Eu achei que era oito. Acho que são oito, não é. são no um total? Não, a gente acertou sete agora. Mas ele não fez a última. <risos> Quem tem a maldição cruciatus mais poderosa de todas? Bellatrix? Ah, é Bellatrix? Não, Sirius? Ups, qual que é essa? A gente não é tão fã assim. Qual que é essa? do Deucruciata? É aquela que é de tortura. Que tem aquele... Usa na aranha lá no filme. Fala... O sangue de Jesus tem poder! Era Então não era o Sirius. Bellatrix? Vai. Uh! Uh! 934, moeda, né? Plataforma, né? É lógico, não é essa daí. Pelo amor de Deus. Ah, eu tenho que pegar? Ih, pega o pomo de ouro pra ganhar o jogo. Ué Não é isso? O quê? Ah! Mano. Peguei! e oh, Eu peguei dois cliques! <risos> ai, que ah. droga! Vai tá com calma! Uh. Quando foi lançado o primeiro livro? É um de grind de logo. Vai! Ah, nossa, eu te deu um Chele. soco! <risos> Qual falta? Três talhos, né? Não lembro. Achei diferente. Vamos lá. Gryffindor. Gryffindor. Gryffindor. Duas horas Agora, depois. Gryffindor. Gryffindor. Três horas depois. Agora tem triângulozinho lá embaixo. Tem triângulo Eu já olhei várias três, coisas. Dois. Dois mil anos depois. Aqui, achei. Esse aqui, ó, Por quê? Porque ele não tinha um númerozinho. Eita, eu não vi. O nome do torneio dos... tribuchos tribucho tribucho Qual sentimento o Valdemar é incapaz de sentir? Amor, medo, pena ou satisfação? Amor? Não, ele sente amor. Ele sente amor por quem? Não sei. Será? Ele é incapaz de sentir pena? Satisfação não, porque ele fica... Pode Pena. Como é que Não, é pena. Eu acho Meu que é amor. Meu Deus. Amor. Oxi, Calma. oxi, oxi. Ixi. Vai, vai, vai, Não, era... Calma, cara. Calma! Aqui, ó, oh, Magic. Eu cliquei. Ah, foi mal. <risos> Eu não vi que você tava tava em cima. Ah. Ah. Ai. Não clicou. Meu Deus. É o Peter. É. É professor de poções. Minerva... Ela me leva, né? Beans? Não, não. não, Hã? Minerva. É que erva. <risos> <risos> o Snape, ué. O Snape é de poção de magia negra. Magia. É... Não, eles sempre fazem poção, ó. Ele é de. Bins. NÃO! É o Snape! Lá é... ser louco! O Snape é de trevas, magia das trevas! Não é no primeiro ano, não! Não? E se não foi Snape? É o Snape? O Beans Minerva não é. Era Snape, vai. É onde que foi é o Snape. Em inglês. Wind. É o balaço esse. Será? É, ué. E se foi a bola de quadribol? É a bola de quadribol. E mas eu coloco quadribol. É aquela ou balaço? que um taca no outro. Mas eu coloco o balaço ou quadribol? Errou! Errou! Eu não vi quem. está. Gente... <risos> Tenho certeza que é aqui. Ah, eu viu meu falei? Jesus! Eu só não lembro. É... As aranhas estão vindo. Okay. Eu não sei. Tem que fazer, meu Deus. Abençoe ah, os filhos. Eu cliquei na bruxa com tem... a. Eu acho que você é a aranha, você Eu tenho é. que chegar antes das aranhas, eu acho. Nossa, eu já tinha acabado, né? Vou ter que andar eu não entre, entre as aranhas. Nada. Não sei, eu não lembro. A gente precisa ver a Harry Potter de novo. Ah, eu não posso encostar. Tem que pegar de começo. Se elas passarem, não pode. Galera, a gente parou na, na pergunta número 25, porque tá impossível passar aquela bruxinha, a gente. Hey, uma boba que tá deslizando, caçando minha. Sim, a gente, mas a gente vai tentar de novo e vai conseguir passar. A gente vai aguenta passar. mais começar de novo. A gente já tá. 30 horas. porque não dá, a gente, não dá. eu achei que eu era fã. Eu fiquei triste. Não, mas a gente não perdeu pra não ser fã. A gente perdeu pra bruxinha que não anda. Não, mas a gente errou muito pra chegar na bruxinha. Isso aí que você disse é tudo burrice. É a, gente a gente não é... sabia o bagulho do, da a bola. A gente tá velho faz bola... muito tempo. É tipo, de quando eu era criança isso aí. A gente não sabia a bola do quadribol. Pra, pra vocês terem noção. Não, calma aí. A gente não sabia, eu a gente confundi. errou três Sim, vezes. Mas eu não sabia. Quadribol? Tinha... Não, você errou o quadribol. Não. Calma, cara! Mas então, mas a gente é o um conjunto. Eu só confundi, celular, eu errei eu uma, você errou uma, você errou outra. Você errou outra, a gente acertou na terceira. Não quero saber. A gente é ruim. Somos muito ruim de Harry Potter, pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Uhum. Então, pedimos desculpas aos fãs do Harry Potter. Esf... Potter? <risos> se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Deixe seu comentários se você passou ou não dessa bruxinha. Joga aí, o jogo tá no Android. Ensina a gente. Por favor. Muito obrigado, galera. Valeu, tchau! Fui. Ah, não, tem mais um ainda. Oh, tô avisando. Já vou dividir ali, porque daqui a pouco ele vai parar. Você tá com um negócio sujo aqui atrás da cabeça. Rapaz. Tá.